Aí pessoal, eu vou fazer um vídeo mostrando o desempenho da Nel. Eu tô aqui em Balneário e Pinhal, no Rio Grande do Sul. Mostrando o desempenho dela aqui. Ó, que eu eu aqui é a quilometragem dela. Estou saindo em Balneário e Pinhal, e para novo Hambúrguer com a Nel. Estou mostrando o caminho até a Inglaterra. Aqui ó, já tô saindo de Pinhal desempenho da NEL tá legal Olha ver como eu já andei um pouco com ela Tô surpreendido com o desempenho da NEL Eu vou entrar no túnel verde Vou a entrada aqui do região sul Aqui na vitoral Muito bom o desempenho da NEL para ultrapassar e tudo mais A NEL tá ótimo a viajar é uma ótima moto É isso o econômico Tempo aqui está fechando para chuva Já vamos desempenho o desempenho né? Para chuva também Já botei a minha capa também Para chuva, poder andar Vamos seguir em frente O só a chuva também tá ruim de gravar o vídeo. um acidente no um caminhão. Bate... Uma carreta bateu no caminhão e tirou. Olha que está chovendo. gastei um pouco mais de combustível no pedaço. Ficou meio, meio preso. Com, meio ruim de andar. Mas... tá legal. Cheguei da minha destino com anel aqui no Vambuco, na BR-116. É isso. Uma moto boa para viajar, para sair. Só de si tem que tomar cuidado pra não é com ela.